E aí pessoal, hoje estamos aqui a mais um vídeo do canal Lugano Pessoal, se vocês hoje vão vos contar a história do príncipe Ouro Negro, o rei do Cudouro. Pessoal, o rei do Cudouro, eu vou começar pelo nome dele. Jan Januário Joaquim Mojanga, nascido no, é de, da província do Ambo, nascido de 10 de outubro de 1988. Mais conhecido por príncipe Ouro Negro, é um humorista e músico kudurista angolano, também chamado do rei do kudur, o artista também ficou conhecido no Brasil por conta dos seus vídeos humorísticos e o seu jeito peculiar de falar, foi eleito uma das 100 personalidades mais influentes da lusofonia pelo portal Bantumãe em 2022, é parte do grupo Namair em conjunto com o presidente Gasolina, em Januário, Januário Joaquim Mujenga, é filho de Maria Joaquim, é filha de Maria José Pachão e de Moniz Elina. Nascido no Ambo a 10 de outubro de 1988, logo deixou sua cidade natal por causa da guerra civil. Se mudou inicialmente com seu tio paterno para Menongue. E posteriormente para Luanda, passou a morar com seus tios no Casenda na Maianga, onde viveu por poucos meses antes de se mudar para Rocha Pinto. Em, 19... em 1998, iniciou-se na música gravando covers de músicos culturistas como Tony Amado e Sibim. Sua carreira musical não agradava a sua família. Que inicialmente o proibia de comparecer às festas e eventos em que deveria atuar. O príncipe negro frequentou a escola São José no bairro Bento, onde conheceu Jeremias Manuel Afonso Francisco, o presidente de gasolina. Ambos já faziam sucesso no colégio com suas músicas e decidiram se juntar, formando este, então os naimaílios. Na mãe inicialmente a dupla passou a intitular-se com a banda no maior Sua primeira participação na televisão foi em 2007 Quando foram convidados para aparecer no programa Janela Aberta da TPA Da ocasião apresentar apresentaram uma canção na seleção de Angola de basquetebol campeã Africana, campeão africana. No, no mesmo ano, quando a competição fora a Fora realizada em Luanda No ano de 2012 foram convidados A substituir-se bem Na apresentação do programa Sempre a subir Príncipe Oro Negro e Presidente de Gasolina Se destacaram na apresentação do programa Devido à sua irreverência, visual excêntrico, com roupas e cortes de cabelo extravagantes, e o seu jeito próprio de falar pelo qual são conhecidos até hoje. O sucesso do programa foi uma das razões para o ressortimento no interesse pelo Coduro. Ainda não foram, inclusive, convidados a fazer shows em Portugal e França. Pessoal, Se vocês gostaram desse vídeo? Curtam para não perder nenhuma notificação, Pessoal, Se inscrevam no canal agora! Sou brasileiro aí que gosta muito do Príncipe Ouro Negro. Se escreva, porque eu falei sobre a vida dele e fui.